Agora a gente vai ver a, a sala de aula onde onde eu dou uma aula. Vamos lá. Esta aqui é a, é a minha sala de aula. Eu anotei mais umas coisas sobre a aula. Eu posso ler aqui agora? É. Só um pouquinho. Acho que esse aqui é... Peraí. Não, peraí. Ah, me lembrei. Eu sou o professor mais recente aqui da Faculdade de Ciências da datilografia, então eles pediram para que eu apresentasse esse esse é documentário, né? Isso. Esse documentário. Então essa aqui não não é a minha aula porque eu não estou dando nenhuma nenhuma disciplina nesse nesse semestre, ok? <música> Mais um dia de gravação do documentário sobre a Faculdade de Ciências da O Diretor, eu não estou me sentindo muito bem, não dá pra a gente fazer isso amanhã, Como assim? Está no contrato, cara. Nós temos que fazer hoje. Então não tá. Temos então. horários. Vamos tentar conversar de novo com o professor Fábio, que está dando aula nessa sala... Não é o professor Fábio... Eu não posso gravar hoje. assim meu! Desculpa, acaba Então, pessoal, o uh, professor José Otávio aqui. Eu vou apresentar para vocês a sala da professora Sônia. O professor Miguel tá, teve que sair, ele fez uma, uma colonoscopia. Não muito legal, hoje eu, que eu, hoje mais cedo eu fiz uma, uma endoscopia. Endoscopia é uma sonda pela boca, não é por outro lugar é pela boca. Então, eu vou apresentar para vocês a, a sala da professora Sônia. Aqui é a disciplina de Amelestria e Habilidade. A professora Sônia trabalha junto com o professor Fábio. É, como vocês veem, uma aula divertida, né? Hoje está um dia bom para trabalhar, né? E Bênus está alinhado com o Urano. Então, hoje, hoje o dia está bom, tá bom. Eu sou Sônia Silveira, estudei aqui nessa instituição Sou filha da casa, do aula há 20 anos. É para falar sobre a professora Sônia? A... a professora Sônia... Eu prezo pela qualidade. Eu sou uma das mais antigas da instituição. Não sei por que, que botaram esse outro para fazer esse documentário. É a professora Sônia... A professora Sônia também é uma grande, uma grande, é, uma grande professora, experiente, mas, enfim, está no curso ainda. É bastante exigente, é né? uma das professoras que mais cobra do, dos estudantes. Só que ela é meio popstar, meio diva, sabe? Então, eu achei que o documentário foi uma boa oportunidade de complicar duas pessoas, né? E ela não vai apresentar como ela gostaria, e o Miguel está fazendo isso. Vamos aproveitar que a professora Patrícia Pereira está aqui no laboratório. Vamos conversar com ela? Vamos lá. Estamos aqui com a professora Patrícia Pereira, que está há muitos anos aqui no nosso curso. Quer um cafezinho, professora? Não, parece que você não sabe. Eu acabei de voltar Ana, da reabilitação. Você não sabia? A Patrícia.. Cara, a Patrícia é meio. Ótima. Muito café, né, meu? Até andou meio hospitalizada aí tratamento quanto café. O foda é que agora ela voltou e não tá sobrando café pra nós aí, né, meu? Mas eu quero café. Mas eu não posso. Porque a minha psicóloga falou que eu não posso. Eu, eu tenho que falar de café? É de café que eu tenho que falar? Eu tenho que falar da minha, minha matéria? Minha matéria? Calma. Não, tá, tá, tá, tá, Bom? tá. Professora Patrícia, uh, realmente bem animada, né? muito Professora Ela é capricorniana, né? Então tem uma personalidade propensa aos vícios, né? Tá. Fala um pouquinho das, das disciplinas, então, professora. Então, entrolação o sistema de editação. Sim. O que, que o pessoal faz lá, professora? A gente experimenta várias formas de digitação. Parece que as pessoas acham que a gente só digita com os dedos. Mas não. A gente não digita só com os dedos. A gente vai digitar com outras coisas. Com os pés. Com os dedos, dos pés. Não, aí tem que tirar o calçado. E ela tem um lado muito, muito bom, que é o lado artístico, né? O lado artístico da tipografia ela é excelente. Então, como eu estava dizendo, pouco importa se você usar a mão direita, a mão esquerda, o pé para datilografar, para digitar, desde que a mensalidade seja paga. A mensalidade sendo paga, meu salário é pago. E né? afinal de contas, nós somos... Ah, oi. É, não foi bem o horário que nós combinamos, mas... Bom, enfim, pessoal, essa é uma equipe documentária, nós estamos fazendo um documentário, como vocês sabem, com muito orgulho, nós somos a última universidade de datilografia do mundo. Está aqui a equipe do documentário para mostrar a importância que é, para os dias de hoje, nós temos uma faculdade, né uma faculdade das ciências, da digitação, mas mantendo a essência da datilografia, que é da onde saiu a digitação. Como nós combinamos, espero que vocês não atrapalhem, não atrapalhem as aulas, não cheguem atrasados. O que nós combinamos, o Miguel apresenta essa esse documentário. Eu não tenho mais nada para pagar além do que eu já paguei. E é isso, né? procurem não intervir ou atrapalhar o andamento das aulas. E mantenham o Miguel ocupado, por favor.